E aí cambada, tudo certo? Bom, efeito de transferência. Na verdade, é uma atribuição lógica perante a uma construção do subconsciente e do processo de descoberta do inconsciente. A projeção e atribuição dos sentidos a pessoas ou eventos é natural diante de uma necessidade constante de controle do ambiente, pois o ambiente não oferece condições seguras para uma execução de tarefas naturais, para uma execução de maneiras para alcançar o próprio desejo ou a satisfação. O efeito de transferência não ocorre só para pessoas, mas ocorre também para sentidos e sentimentos, dando assim origem a transtornos, pois o ser não deseja aquele evento, não deseja aquela situação, não deseja aquela experiência. E o desejo do novo, o desejo do diferente, com foco em uma base controladora, é ineficaz, pois o ser nunca terá controle total sobre o ambiente a ser analisado. O ser nunca terá controle total sobre os procedimentos do seu meio, do seu universo comum. Mas ele terá, inevitavelmente, um controle do seu universo pessoal. Sabendo do efeito de transferência e esse processo de projeção das nossas ambientações através do nosso lado sombra temos uma identificação dos nossos desejos e uma estruturação dos nossos filtros podendo assim contrastar ao novo saber quais são os pontos focais para a mudança saber quais são os pontos a serem transcendidos para que transferências e projeções não ocorram de maneira a aferir uma incompetência ao ser, de maneira a condicionar um evento ou um momento de não controle, um momento de pressão, um momento de destruição, um momento de descontinuação de um ambiente saudável. Lembrando que a raiz do controle é baseada em efeitos de transferência sobre eventos de ambientes no passado, não só ligados à pessoa, mas ligados a momentos, ligados a fatos. Fatos são constantemente elaborados em nosso subconsciente para a projeção de um novo consciente, para a projeção de um ambiente controlado onde não replicamos os mesmos padrões. Porém, em um ambiente descontrolado, negligente e que projeta a problemática toda no indivíduo, nós temos constantemente uh, uh, um ser revisitando os mesmos padrões e confirmando uh, uh, as mesmas dificuldades das quais ele constantemente foge, tentando controlar esse ambiente. Olhar os fatos, olhar os problemas... Olhar a estrutura, olhar o momento, olhar tudo para que a cada instante o todo nos mostre o novo. E, diante disso, a transferência é inevitável, é instintiva, é natural. Mas o que vamos transferir e quais os referenciais estão disponíveis para a nossa agência? Qualquer dúvida é só procurar o menino. Beijo na bunda e até a próxima.